Boa noite a todos, meu nome é Catarina, sou trabalhadora da Casa Espírita Irmãos de Assis e hoje vamos fazer uma preleção com o tema de e resignação. Antes de começarmos essa preleção, vamos fechar os olhos, rogando ao nosso Pai Maior, que nos intua bons pensamentos, bons sentimentos, que a espiritualidade que se encontra presente na nossa casa, nos ensine a amar a tudo e a todos. Esquecendo nossos problemas lá fora. Deixando a nossa mente livre. Apenas envolvida com esse momento em que estamos. Conectados com esses nossos amigos espirituais. Principalmente o nosso mentor. Vamos agradecer todas as bênçãos que recebemos diariamente. que Muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Vamos pedir um agradecimento imenso por todo o nosso conforto na nossa casa, por termos um lar, por termos um leito para descansar o corpo depois de um dia de trabalho, por termos uma mesa que sacia a nossa fome. Agradecemos por nossa família, essas ferramentas, esses instrumentos que foram enviados para nós, para aprendermos a amar, para aprendermos a perdoar para aprendermos a tolerar durante o dia, durante toda a nossa existência. Agradecemos pelo nosso trabalho, que nos dá a oportunidade de servir ao próximo, de forma digna, de forma honesta. Agradecemos pelos nossos amigos, que nos ensinam a viver, que nos ajudam nas dificuldades, que nos dão as mãos quando precisamos. Agradecemos pelos nossos animais, por todos aqueles que convivem conosco na nossa casa, que amamos tanto. Agradecemos pelas flores, pelas plantas, pela água da chuva, pelo brilho do sol, pelo calor que ele nos dá, pelo ar que respiramos, todas essas bênçãos maravilhosas que nos são dadas e que Agradecemos tão pouco dessa forma, plenos de alegria, plenos de entendimento, de serenidade. Encontramos nossa mãe, Maria, ela nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, proteção. E nos faz esquecer as nossas dificuldades, os nossos problemas, colocando a certeza que, de que coisas boas virão, de que a solução dos problemas acontecerá de forma tranquila, de forma serena. Subimos um pouco mais na escala, encontramos nosso irmão Jesus. Nosso exemplo de amor, de misericórdia, aquele que perdoou a tudo e a todos. Esse nosso irmão, que é um exemplo para nós, nos Pega pela mão e nos leva até seu Pai. E esse Pai, nosso Criador, que espera pela nossa perfeição, que espera pela nossa evolução, nos amando incondicionalmente. Nos sentimos protegidos, amados, envolvidos por esse ser de luz, por esse ser de amor, de bondade. E dessa forma, conectados que estamos com a espiritualidade, com o nosso eu interior, rico de amor, de paz. Pedimos ao nosso Pai que nos ajude a viver essa existência da maneira mais tranquila, mais serena, fazendo o maior bem que pudermos para todos os seres da criação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 e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, espero que todos estejam bem nas suas casas. Daqui um pouco de tempo, talvez nos encontraremos fisicamente, mas enquanto isso, continuaremos as nossas preleções dessa maneira. Mas acreditamos que também assim, dessa forma, conseguimos chegar até cada um de vós, cada um de vocês, de forma segura, de forma tranquila, dentro do nosso próprio lar. E para que os estudos não terminem, para que a nossa conexão com a espiritualidade não termine, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre obediência e resignação. Esse capítulo, né, escrito por Lázaro, em Paris, 1863, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo nono, que se chama Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Eu vou ler um pedacinho para que a gente possa começar o entendimento. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentido e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. E aí que está a diferença. Quando somos pequenos, nossos pais nos ensinam a obedecer os mais velhos. Obedecer aqueles que pre prezam pelo nosso bem, prezam pela nossa saúde, pela nossa integridade, pela nossa evolução. Então aprendemos a obedecer nossos pais, nossos irmãos mais velhos, os tios, os avós... Aprendemos a obedecer os professores, aprendemos a obedecer quando crescemos um pouquinho mais, é, os, as pessoas que estão hierarquicamente acima de nós no trabalho. E assim nós vamos aprendendo que essas pessoas possuem autoridade moral, é isso que esperamos, né? que essas pessoas tenham autoridade moral, para cobrar de nós resultados, para cobrar de nós posturas éticas, para cobrar de nós é, um sentido mais verdadeiro, mais profundo para nossa existência. Então, aprendemos desde cedo a obedecer para não correr riscos. Eu aprendi assim. Então, eu obedecia porque eu sabia que essas pessoas que estavam se preocupando comigo tinham um conhecimento maior daquilo que poderia me ajudar, que poderia evitar problemas então, conforme vamos obtendo né, a, a maturidade, vamos aprendendo que essas pessoas estão preocupadas conosco e querem o nosso bem. Por isso, obedecemos. Conforme o crescimento acontece, muitas vezes nos revoltamos com certas coisas. E acreditamos que não temos que obedecer, que temos que fazer da nossa cabeça, porque já somos senhores de si e já sabemos um monte de coisa, conforme a gente vai crescendo um pouco mais, nós entendemos que muitas vezes isso é uma revolta sem sentido. Apenas para mostrar o nosso desejo de controlar. Até aqui falo, né? Muitas ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Então eu quero fazer uma coisa, alguém a quem eu tenho que obedecer diz que eu não tenho que fazer, isso muitas vezes já trouxe muita revolta. Isso todo mundo sabe, todo mundo já passou no processo de crescimento, nós aprendemos tudo isso. E é nós, às vezes, o nosso orgulho nos faz, às vezes, negar essa obediência. Porque eu tenho que obedecer. Eu sei o que é melhor para mim. Então, muitas vezes, isso é fruto do orgulho e da vaidade e do egoísmo. Todos esses males que nós queremos ver muito longe de nós. Então, conforme a gente vai amadurecendo, vamos aprendendo que, às vezes, obedecer é mais tranquilo, é mais calmo. Colocamos o nosso entendimento, o nosso discernimento e buscamos a razão de tudo aquilo. Sim, a pessoa tem a razão. Sim, tem sentido eu concordar. Tem sentido eu obedecer. Muitas vezes não dizemos isso, obedecer, mas concordamos, porque entendemos que tem um propósito, tem algo visto além, algo que na nossa imaturidade não conseguimos ver. A obediência é fácil de entender, todos nós já passamos por isso. Há pessoas que têm que nos obedecer e há pessoas a quem obedecemos. E estamos vivendo né, uma, de uma forma que não é o poder que determina essa obediência, e sim a autoridade moral. Eu obedeço a quem é, eu sei que tem autoridade moral sobre mim, que, como eu disse, se preocupa comigo, sabe os perigos que eu posso correr, tem uma experiência maior sobre fatos, sobre situações e que pode me guiar. Esses são os anjos que são enviados para nós para que possamos crescer. Então, feliz aquele que obedece usando a razão e não desobedece usando o orgulho. Isso vem com o tempo, isso a gente vai desenvolvendo conforme vai aprendendo a ter um pouco mais de entendimento. É isso que nós buscamos o tempo todo. Por que isso acontece comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que? concordar que eu tenho que obedecer aquelas pessoas. Só que Lázaro traz um entendimento um pouquinho mais além. Ele traz que além da obediência, também tem a resignação. E o que seria a resignação? A resignação é o sentimento, é aquilo que obedecemos com o coração. Quando Jesus nos ensina a amar a tudo e a todos, a perdoar, a buscar o caminho justo, o caminho correto, nós vamos conhecendo os propósitos que nós temos que passar. Então, por meio desses aprendizados, nós vamos transferindo isso para a nossa vida e buscando desta forma as explicações para tudo que nós passamos. E aí vem um sabor vem uma diversidade bem grande. Vem algo que foge completamente do nosso entendimento, como a morte de algum familiar, algo que nós não aceitamos, como alguma perda material muito grande, como uma traição, um ferimento emocional. Tudo aquilo que destrói o ser humano por dentro. Muito tempo. Aí nós aprendemos pela doutrina espírita que existe a resignação. Que nada que nos acontece não tem um propósito. Tudo que nós passamos na nossa existência tem um porquê. Ou adquirimos nessa própria existência e às vezes estamos... É, resgatando débitos dessa existência, mas escolhas dessa existência, ou são aquelas que são de uma vida anterior, de uma existência anterior, como aprendemos no próprio evangelho, que existem aflições atuais e existem aflições anteriores. Então, nada o que acontece não tem um propósito. A perda de algum ente querido. Vamos começar por esse item, que eu acho que é o mais importante. É o que mais nos machuca, o que mais derruba qualquer pessoa. Nós sabemos que antes de reencarnar, nós tivemos uma programação reencarnatória. Então, juntamente com os nossos mentores, juntamente com é, aqueles instrutores que são é, designados para esse tipo de função no plano espiritual, é programado uma próxima existência. Tendo eu lucidez para participar dessa nova programação, nós vamos escolher as provas que nós vamos passar numa próxima existência. Então, é, o que eu vou precisar aprender, o que eu vou precisar sofrer, o que eu vou precisar ensinar, o que eu vou precisar trabalhar e assim por diante. E muitas vezes, a própria. O próprio desencarne, ele já é programado é, mais ou menos naquela determinada idade, mais ou menos naquela determinada forma. Lógico que o nosso livre-arbítrio pode mudar muita coisa, mas aquilo que é programado, muitas vezes, nós temos que cumprir de uma forma ou de outra. E nosso próprio desencarne é programado. Então, foi programado que eu desencarnasse com determinada idade, de determinada forma. E esta pessoa, ela tem uma família, ela tem pessoas que a amam, ela tem é, todo um círculo em volta dela, que não quer que ela vá embora. Só que ela vai. Só que foi ela própria que escolheu esse momento. Então, além de sermos resignados com a vontade do nosso pai maior, que sabe todas as nossas necessidades, que sabe todas as nossas... É, formas de evoluir, de superar aquelas, aquelas faltas que nós mesmos criamos. Existe também a vontade daquele que foi. Ele concordou em desencarnar naquela idade, mas nós que ficamos não aceitamos. Sentimos que foi cedo demais, sentimos que precisávamos conviver mais com aquela pessoa. Tudo isso é muito difícil de entendermos, porque fere absurdamente o nosso coração. Mas é para isso que os estudos nos trazem, é isso que os estudos nos mostram. Eles trazem para nós o consolo, eles trazem para nós a explicação. Então, a partir do momento que Deus determina determinadas situações na nossa vida, que fizemos de tudo para que aquilo se resolvesse, fizemos de tudo para que aquilo não acontecesse e mesmo assim acontece, é porque existia uma vontade superior a nós. Apesar de termos livre-arbítrio, apesar de termos é, o entendimento de que podemos fazer coisas na nossa existência, apesar de tudo isso, tem um determinismo. E faz com que passemos a nossa existência muitas vezes já programados em conhecer uma determinada pessoa, em conviver com outras, em ser filho de um, em ser filho do outro, em ser irmão daqueles, de, de trabalhar naquele local, de ter aquelas provas. Muitas coisas nós escolhemos, mas outras não. Então a resignação é eliminar o orgulho, é eliminar toda aquela vaidade, aquela revolta sem sentido. Somos filhos do Pai que não faria nada que fosse injusto, nada. Nenhum espírito que veio para cá passou por sofrimento desnecessário. Os missionários muitas vezes não precisavam passar por aquela prova, mas pediram a prova para que o seu espírito ficasse mais forte, para que ele ficasse mais resistente. Então até para missionários tem sofrimento, não porque eles talvez merecessem, talvez eles apenas quisessem para provar a si mesmo, para poder provar para que, que eles poderiam passar por aquele tipo de prova sem esmorecer. Então, quem somos nós para não obedecer os desígnios do nosso pai? Se obedecemos os nossos pais terrenos, porque sabíamos que eles queriam o nosso bem, sabíamos que eles estavam ali, às vezes, nos dizendo não de algo que estava sofrendo mais, eles de dizerem do que nós em não deixar, sermos deixados. Imagina o nosso pai maior que sabe muito mais do que os nossos pais terrenos. Sabe todas as trajetórias que nós passamos e tudo que nós iremos passar. Se ele não faria algo que não fosse para o nosso bem. Tudo está certo, tudo está de acordo. Tudo vem na hora certa, no momento certo. E ser resignado é sofrer menos, é entender. É buscar, acima de tudo, a tranquilidade, seja o problema que vier. Um dia eu li um, uma mensagem que eu recebi que dizia assim, é, eu aceito o que eu pedi para mim mesmo, estou pronto para viver. Não sei se estamos prontos para sofrer, mas eu aceito tudo aquilo que vier. Pois eu sei que eu mesma escolhi, então eu tenho que ser obediente às minhas próprias escolhas. E eu sei que são as melhores coisas que podem me acontecer. Pode ser algo horrível. Mas eu sei que eu preciso passar por aqui. Quanto mais obedientes, mais resignados nós formos, mais serenos, mais tranquilos, mais a vida ficará leve. Do que ficar angustiado, do que ficar revoltado com tudo aquilo que me acontece. Aquilo foi feito para mim. E se eu estou passando, é porque eu preciso e mereço missionária, eu sei que vai demorar muito tempo, ainda tenho muito o que aprender ainda tenho muito o que resgatar eu ainda tenho muito o que ensinar eu ainda tenho muito o que viver então, que nós sejamos sempre preparados para dizer sim para pedir ajuda para o nosso pai quando a tormenta vier nós saberemos que nós proporcionamos aquilo, nós buscamos aquilo e vem, tudo vem, vem atenuado porque quando eu trabalho a prova vem diminuída, vem atenuada, ela vem aliviada e pedindo a todos os meus mentores, os meus amigos espirituais que me ajudem a passar de forma tranquila, de forma serena, que eu possa vencer mais uma dificuldade. E assim nós vamos aprendendo a viver. Porque só aprendemos quando entendemos que existe uma força muito maior que nos move. Que existe uma força que nos eleva, que não quer nos derrubar. Ela quer nos elevar. E se entendermos que a vida terrena é passageira, é curta, é rápida. Mas que a vida verdadeira é imortal, não se acaba. E que depois dessa existência eu terei outras e outras e outras. Sempre mantendo o espírito mais límpido possível. mas seguro, mas puro, eu vou conseguir ter experiências cada vez melhores, que me elevem cada vez mais. Então, enquanto estamos nessa existência, vamos ser resignados, vamos ser obedientes, vamos entender os propósitos que nós não estamos vendo. E quando a dor chegar, quando estivermos necessitando desse amparo, Vamos nos conectar com a espiritualidade, ficar em silêncio, tirando todas as preocupações, tirando todo o medo, pedindo ao nosso Pai que nos mostre o caminho a seguir. Não nos revoltando, pedindo que Ele mostre o que temos que fazer. Depois de tudo isso, qual é o primeiro passo? Qual é o segundo mas a doçura, a afabilidade, a mansuetude, o amor sempre tem que rir, por mais que estejamos sofrendo. É isso que nos eleva, é sermos mansos e pacíficos, como diz esse capítulo. E dessa forma, vamos encerrando a nossa preleção, pedindo ao nosso Pai Maior que nos ajude a sermos pessoas melhores, hoje e sempre. Que possamos superar todas as nossas dificuldades com o coração repleto de paz, com o coração repleto de luz, felizes, confiantes de que Ele sabe o melhor para nós, sempre. Que assim seja, graças a Deus.